Oi, águas cinzas e o preenchimento do novo filtro. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. E aí, legal? Olha que beleza, olha que beleza que estão esses ipezinhos. Dá uma olhadinha nas montanhas ali atrás. Olha os ipezinhos aqui a partir da laje. Eu fiz minha casa cercada de ipês e consigo chegar até a copa deles simplesmente caminhando aqui na laje. Muito chique. E o aroma, e o aroma e o perfume dessas flores é magnífico. Vamos ver o vídeo de hoje. Estou preenchendo, comecei a preencher, estou lavando as pedras roladas, né? Tô preenchendo o, o segundo filtro, estou mostrando ali como é que vai funcionar as coisas, Estou mostrando o, o nível do, do sistema, como é que está, o sistema todo está em nível, às vezes o pessoal pergunta, ah, mas aí o meu, meu terreno é plano, como é que eu faço? Não, ué, aqui eu deixei tudo plano, tá? apesar de, de ter o, o terreno ser inclinado, eu trabalhei o, o terreno para esse sistema ficar todo ele no nível. Então dá sim para fazer as coisas. O desnível é, é pouco, é. Coisa de alguns poucos centímetros, né? Mas é o suficiente para o efluente passar de um estágio para o outro e ir trabalhando. Então, mesmo num terreno mais plano, dá para fazer. Se tiver ali uns 10 centímetros do início até o final, já é mais do que suficiente, dá para fazer o um negócio. Então, isso eu estou mostrando aqui e estou mostrando os caminhos. Uma vez que eu conheço o nível do, do terreno, o que eu fabrico, né? O que eu produzo, o que eu construo esse nível, eu consigo é, saber também por onde é que a água vai passar, porque eu deixo os caminhos preparados. E aí, então, o preenchimento do filtro, vamos ver. E no final do, do vídeo, os padrões que a água se forma na hora que ela está correndo, com só o sol incidente, e aí as brincadeiras que eu gosto de fazer, né, observar diferentes padrões naturais, e aí a gente brinca um pouquinho, né? Ah, Falta o que fazer. Né? E aí a gente brinca um pouquinho ali para ver as coisas, porque é, é divertido essa história toda. Vamos acompanhar. Começo da manhã. Olha só. Já havia feito essa outra parte, que vai ser um filtro, onde eu vou colocar a bombona. E por esses dias, como choveu um pouco e eu tinha outras coisas para fazer, não peguei no, no sistema, estou voltando hoje. É, mostrei outro dia que tem algumas trinquinhas que a gente já vai resolver, isso é natural da, da massa, deixei a massa é muito mole, mas então ok, tem alguns tijolinhos que eu já havia assentado desde o começo que me dão o um nível de todo o sistema. E em cima desse nível é que eu tô trabalhando. Vê só que.. Opa! Deixa eu pegar uma minhoquinha aqui. Isso de movimentação de, de solo. Às vezes algumas. Paciência, né? A gente não, não vê. E... Bom. Então.. Essa parte que eu esvaziei um pouco agora cedo, mas o efluente está por aqui há dias já e não baixou o nível. Então, ok, o serviço está feito, não vai precisar de retrabalho. Toda vez que a gente tem um retrabalho, é como o nome diz, é um retrabalho. Não foi feito direito a primeira vez, tem que voltar para fazer. Agora cedo, conhecendo o nível de todo o sistema, Eu também conheço o nível de onde é que vai sair esse efluente. Olha só. Legal? Está no nível. Então eu sei que tem uma parte mais baixa por onde o efluente vai sair daqui e vai para o outro para outro compartimento. Vou colocar um pouquinho de areia. Isso daqui eu fiz agora cedo. Tava mais baixo do que isso. Então ele vinha até aqui onde foi feito ferro cimento. Vou subir um pouco mais. A gente pode ver que tem uma uma queda aqui, ó. Certo? Deixei uma queda para essa parte de baixo. O nível também mostra isso para gente. Aqui estaria nivelado se fosse aqui. né? O sol está ajudando. Ó. Aqui estaria mais ou menos no nível. Mas eu estou deixando uma quedinha pequena. Porque eu quero que o efluente suba e depois escorra para dentro desse sistema. Aqui, pedra de rio, pedra rolada. Tem bastante aí que já chegou. Vou preencher ele todo com um pouco de areia na parte de cima para fazer alguns plantios. Ou talvez plante diretamente na, na pedra mesmo. Então usando a pedra só como substrato, tipo uma cama de cultivo. E aí ele vai descer por aqui, nessa paredezinha. Eu coloco um pouco de pedra para facilitar a descida do efluente. O fundo, aquele tambor fica aqui no fundo, rodeado por pedras. Depois o bidim e areia na parte de cima. Então o efluente vai ter que atravessar a areia para chegar dentro da, da bombona. Então eu vou ter uma água filtrada. Um fluente filtrado ali dentro da bombona. Isso na teoria. Vamos ver se eu vou fazer isso mesmo. Bacana? Prontinho. Primeira camada de cimento já colocada. Estou aumentando um pouquinho a borda naquele lado. Vou fazer o mesmo em volta dele. Já esvaziei o sistema. Vou dar uma limpada nele aqui o caninho para esvaziar o outro também a gente esvazia para facilitar a limpeza ali né tirando um pouco da água que ficou no fundo o cimento poder secar com mais tranquilidade agora vamos começar uma breve limpeza aqui de cima. Ainda falta colocar, fazer alguns pedacinhos, né, de arremate. Que aí eu vou vendo como é que eu vou fazer. Aquele cantinho eu vou deixar sem cimento, eventualmente para plantar alguma coisinha ali naquele pedacinho, aproveitar o terreno, embelezar um pouco. Aí feita essa limpeza, vou começar a trazer as pedras roladas. Fim de tarde, já coloquei quatro carrinhos de seixo rolado. E eu lavei ele, porque eu não queria com muita areia. Então deixei mais a, a pedra e liberei o efluente que estava no, nos filtros. Ele vem com mais força para o atual banhado e vai sair aqui do outro lado. Olha lá. Sai uma quantidade boa, porque chega uma quantidade boa. Ó, aqui está o efluente passando pelo corguinho, isso aqui não está terminado ainda a gente já sabe eu quis fazer isso já de uma vez olha a corredeirinha formando olha ali olha ali olha ali olha a corredeirinha ah, que legal e aí passa por esse filtro que está juntando com aquele que vem da cozinha da casinha e aqui eu queria ver esse processo mesmo. Olha só. A água está saindo, uma lâmina vindo para essas pedrinhas. E ok, ela está fazendo o que tinha que fazer. Já ir para baixo, os espaços vazios. E já está enchendo outra vez a parte de baixo. Lógico, aqui está escuro, vai umas semanas ainda até assentar isso tudo. Está lavando toda essa, essa terra, folhas que tem aqui, passa pelo filtro, mesma coisa. Aí vem lavando as pedras, então essa água vai ficar dessa maneira durante um tempo até poder assentar novamente as partículas que estão suspensas na, na água. E aí eu vou ver se eu coloco areia, se eu deixo só com a pedra. Né, amanhã eu quero ver se termino aquela outra parte. Então, por hora, não vou deixar a água subir muito. Era só para a gente acompanhar como é que está o o processo. Mas outras histórias legais de, de ver e, e fim de tarde, começo da manhã, permite isso, que o sol está incidindo mais lateralmente, as formas que a água faz quando encontra algum obstáculo pela frente. No caso, a folhinha. E aqui a gente pode brincar algumas coisas também. Olha só, vamos ver o que, que acontece. Se eu interrompo um pouco a passagem da água, ela já esparrama mais, muda a forma. Vou colocar um pouquinho mais. Olha ali. Ela vai acumulando um pouquinho mais na parte de cima e tende a esparramar um pouco mais na parte de baixo, até encontrar um outro caminho para ela poder passar, olha ali nossa represinha já expandiu para as laterais, é muita falta do que fazer né? Então, por hoje é isso. Não esquece de estiverem curtindo. Dá um joinha, um like, um gostei. Compartilhe com os amigos. Né? Dissemina as informações. Plante árvores na, na sua casa. O tempo passa e dali a alguns anos você já está é, rodeado da beleza que você mesmo plantou. Ou que você cultivou. Ou que você deixou desenvolver. Né? Essa é uma brincadeira legal para a gente fazer na vida da gente. A gente colhe aquilo que planta. Lá para trás eu plantei ou permiti que a beleza começasse a se instalar no lugar. E hoje eu vivo cercado de belezas né, que a natureza me, me proporciona. É uma troca legal. Agora, se você não planta, não vai colher nunca. Né? Então, essa é uma outra história com, com os meus alunos, eu sempre dizia, filho, se você planta feijão, vai nascer o quê? Feijão. E se planta milho? Milho. Não. Existe a possibilidade de plantar feijão e colher milho? Não. Então, a partir daí, veja o que é que você está plantando na tua vida, porque é isso que você vai colher ali na frente. E, a, e essa mesma ideia eu compartilho com você. O que, que você está plantando hoje, que inevitavelmente você vai colher ali na frente? Né? Ué, a gente aqui planta beleza. Vai colher. Forte abraço e até a próxima.